Oi? Faltam 60 segundos. Olha de acertar Ele nomes. lá na cadeira. Zara, Zara, Zara atrás. O cara indo pro ponto. O cara tá meada. O cara tá meada. O cara caiu, Nossa, a Diva no ponto. Morri no ponto, no rode, o hold tá sem vida, ela ainda tá curando né? Boa! Boa. Luz Luz no ponto. Leva ele. Boa. Legal. McCree. McCree no ponto. Dava Le primeiro McCree, então deve agora Cesario. Clara. Foi importante aqui, galera. A gente eliminar o um stunts por último. E pegar primeiro os dois picos, que são mais preocupantes pra gente. E a ponte de dano deles, e a cura. A Ana não botou pra dormir. Onde né? Ana? Ana, Ana, Caiu Ana. Abate Boa. Matei atrás. Matei na casinha. Aí. A Ana deve matar Zara, Zara, Zara, Zara da casinha. Joa, Vitória. E aí, rapaziada, o que, é que vocês sentiram a respeito do... Que a gente fica muito exposto e a gente recebe muito dano, então a gente tem que tentar ficar um pouco mais safe e sair um pouco do do ponto, mesmo que eles estejam capturando para pra continuar vivo e não morrer. Legal, legal. Tu psicólico, o que você sentiu assim, de a gente tentando fazer o dive agora? Qual foi a dificuldade e o que, que você achou que foi aproveitoso foi e que a gente pode melhorar? Ah, eu acho que foi arriscado. Dive na defesa, nossa, é muito louco, É, muito arriscado. Arriscado, é verdade. Sim, sim, sim, com certeza. Até porque não tem muita defesa, né? Não tem um Não tem onde se esconder. É, então. A defesa é o, é, o, é o próprio cenário só, né? A gente não tem nenhum tipo de escudo uhum. efetivo. Sim, literalmente. Em 15 mas nota que seria a mesma coisa. A ideia mesmo é Me que a é gente deu usar mesmo, né? Então, por, isso, isso, por isso que eu disse, é que assim, Seu quando a gente tá defendendo um ponto, a gente sempre procura ficar junto ali no ponto. Mas como é uhum, dive, a gente entendi. não tem muita defesa. Então foi o que eu falei. A gente tem que tentar ficar safe, mesmo que isso. A gente tenha que perder um terço do ponto, sair do ponto. Isso. Sem reagrupar, dúvida. entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. É, mantenha a compra, mantenha a compra, o site Não muda, não, porque a gente vai. A gente vai tentar melhorar essa comp nesses aspectos aí é, então a gente né eu acredito que vocês tenham visto o vídeo né, o Vibe, os times fazendo tal tudo mais né, a parte teórica né acho que a galera já deve estar tá bem bem bem ciente bem tranquilo saber como é que funciona né. essa parte prática galera que a gente tem que melhorar né. e aí qual é a grande dificuldade aí, cara? Isso aí exige muito do jogo individual, muito, entendeu? De forma que se um estiver jogando, estiver no dia ruim, é, acaba criando uma dificuldade muito grande mesmo. Você é, tá tendo dificuldade, hein, Oi? Você falou que você tá tendo uma dificuldade muito grande, ou que a gente tá tendo? Não, não, não, falei com ninguém, exatamente. Eu falei que se a gente tiver, como exige muito habilidade individual, então se a gente, uma pessoa tiver com dificuldade, isso acaba refletindo no time todo. É, como qualquer comp, mas no dive é bem mais explícito, né? é bem mais visível isso. Tem um Reaper na base da gente. Então vamos eliminar logo ele. Né? Caiu. Então, aí a gente tem que, vamos pegar a, a Zaira. Ó o Lúcio, Lúcio, o Lúcio. Sou no Lúcio. Dormi aqui. agora tô quase morrendo. Caiu 7 no azar. Perdi a merda. <risos> Ana, minha... Gordo, morrendo. Vou pular na Ana. Pulei na Ana. Matei a Ana. Oh, Morreu. Morri. Morreu. Tô voltando pra ti. Te... Morreu? Morreu porque eu perdi o merda Ó oh, o Reaper chegando no ponto. Caramba, Nossa. ainda me matou, cara. Ué, gente, ele tá sendo curado. Trás. <risos> ele tá, sendo <risos> ele tá sendo muito curado. Sai lá. Heróis nunca morrem. Pega o Buluço, ah. foca o Lulu. Sai fora! cara. Então galera, o que, é que exige muito no dive e é que a gente tem uma, uma dificuldade. Trabalha em equipe pra buscar eliminação, galera. E não morrer, ficar cedo. Exatamente. Não, não, não. Os bots são muito previsíveis. Mesmo. É o um Lúcio na carga. Olha o Reaper na frente, o Reaper morreu. Lúcio, usando usando aqui, né? na carga. Tá todo mundo aqui na casinha. Você chora! <risos> <risos> Agora eu vou mostrar eu minha ult, né? Então a gente tem que... preparar fazer... quase as contas... Vi muito essa questão galera, a gente aqui pra buscar iluminação. E pra contar é. as ult, né mano? Exatamente. Não precisava ter gastado a minha. Exatamente. Então, isso aí... Vibna né? conta! O Dive ele vai trabalhar muito, vai dar muita gente nessa questão game do gameplay. Aí tá? ele vai exigir muito um gameplay mais linha de nós que vai melhorar as opções também. O okay, Ana. despedir, show boa. E aí vamos lá, vamos ganhar uma coisa. Sad, quando a gente for começar, daí vai o despide. Você se locomove diretamente para a backline dele. Enquanto a nossa diva e o fogado vai estar tá pegando a ponta-line dele. Ó tem um Reaper atrás da gente. Ó Reaper, caiu. Logo a nossa para vai tentar do alto, de pocket, né? Buscando eliminação. Ao qual, ao qual você tem que buscar eliminação, cara. Realmente é o que está mais fácil. Né? Todo mundo na direita, todo mundo na direita. Morre, hum? nossa, nossa, nossa. Tá aqui, Pô, correu. Morreu, mato na, na carga. de cura. na carga. Uhum. Tô com o Tô com o Uchi também uhum. e aí? É o primeiro depois E aí? Ana na casa E aí Psicoli Ana e na carga Cara, dive os caras devem de uma na forma casinha. de save, tá ligado? Beleza, beleza Fica de olho, fica de olho, fica de olho. Ah, mano, eu queria o de uma forma safe. Vocês mataram tudo <risos> Então, daí vai sempre dar uma forma seco. Principalmente uma Olha aí, é. que. Pra trás. Nossa, eu quase morri, nossa. Empurrou ele pra cá. Eu. Eu ia jogar ele pra fora, mas não consegui. Ah, obrigada. O mandou uma carinha triste. Jogada, foi pro Cishol, colocando eles na gaveta, quer ver? Olha a última desnecessária ah, do azariado É, então. A gente pensou a mesma coisa, eles estão tudo ali, vamos pra lá então. Vamos empurrar eles pra dentro. Ah, não foi essa. Ah, não foi, não foi aquela hora mesmo. Foi só nosso dive mesmo. Então, então galera, a gente tinha sentindo foi. uma dificuldade de mexendo, Show. Oh, então, cara. galera, essa questão de target aí. Vamos deixar claro isso aí, pra gente não ter dificuldade nesse jogo. Gente um Evita show. o máximo, galera, de fazer x1, porque a gente tá de dive. Então, a maioria dos nossos personagens aqui tem mobilidade. Pra poder estar tá lidando com, com essa dificuldade de... Uma... de é, um tá fazendo x1 com o outro. A não ser que você se que o, o personagem lá te, te isole do grupo E aí realmente você vai precisar fazer x1 Do caso ao o contrário Aproveita semanas. a mobilidade velho E ataca em conjunto E elimina o cara e parte para o outro Porque assim ele não vai ter maneira de se defender contra você. Principalmente os personagens lá que a gente perceba lá Que tem não estou acostumada com tem grande... Tem o, o Widow Member. Beleza Vou pular na Widow então hein então, beleza. Mas aí é você não vai pular sozinho, correto? É, vem a diva junto, né? Beleza, isso aí. Okay. É, essa é a ideia, essa é a ideia, Quem galera. Quem vai levar a carga? <risos> o Lúcio. Pode ficar tranquilo, eu tô na carga e tô junto com vocês. Tudo de cura, aí. Tudo de cura. Valeu. Pra trás. Aqui atrás. O Lúcio tá meado, né? É, o porco e o atrás, em te cima. Speed. Tô em cima com você. Foca é o Zeniata. Derrubei o mesmo. mesmo. Pera aí que eu tô subindo. O Idol tá morrendo. Tô no Zeniata, Zeniata, Zeniata. Zeniata aqui em cima. Caiu, tem Caiu tem o Zeniata. Caiu o Zeniata. o Matei o Idol. Porco atrás. Porco De cura. Tô no lúcio. Tô no, tô no sem lúcio. Porco atrás, na carga, junto comigo. Ranzo sem vida, dentro da casinha morreu? Morri, morri, morri. Quem tá levando a carga? É a eu morri, morri. O Luz tá volta, volta. volta, volta, na... volta. Eu, tava... eu tava, quando vocês estavam rolando a parte, eu tava levando a carga. Opa, Melhor... volta, volta, volta, volta, tô, volta, eu volta por... Barbosa. Eu tô pocketando o Hodg Hodg. Vamos por cima, vamos por cima, vamos por cima. Então vamos deixar claro uma coisa, Barbosa. Tu não precisa focar. Você é o cara que não vai focar em ninguém. Ninguém, ninguém de atrás é vai um vai gente, gente, a 20. gente, ninguém atrás. Não. Beleza. Porca aqui na escada Tô de rápido Tô indo na Widow Tô no, no Zenyatta Ranzo, Ranzo Caiu o Ranzo Zenyatta, a minha Ele ainda não cacou um, o Caiu, caiu Zenyatta, Utei Tô no corpo O Widow Maker lá em cima, lá atirando Tô no loot, na cadinha Marci, eu tô Vou levando a carga, galera Utei pra levar ah, a carga Ah, eu quero fugir Ah, alguém tá pega pra trás, pra trás, pra trás Pô, Matei a Windows Maker tô no Geng, eu tô no Geng. Legou meu ator. Beleza, mas eu tô na carga. Eles estão esquecendo a carga. Ah, Geng atrás, Geng atrás. tô no Geng. Tô no Geng, tô no Geng. Mateus Me deu meio que lá em cima. Tô com chegou. Pode guardar, pode guardar. Não precisa usar agora. Caiu o idol maker. Show. O povo se embuxou. Ah, saí tá dele. Morri. Ó, oh, o Barbosa em cima tem um Geng e um Hanzo com pouca vida. O Hanzo tá atrás agora. Beleza. Tô com pouca vida. Eu acho o Geng. Não, alguém já jogou. Tem um em cima da gente. Alguém jutou, hein. Ah, eu tô Gange na minha. Geng, o Lúcio, cara. Vamos trabalhar, seu. Desenguei, desenguei. Desenguei, vamos voltar com aqui a gente tá meado? Não, mas vocês estão muito velho Essa eu tá quase perdida. Volta, volta, volta, volta. Tô na base, tô na base. Lúcio morreu. Lúcio morreu. morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vou usar minha ult, vez que eu beleza quem Beleza. Ah, o de matou. Hansa, Hansa no avião. Eu fui nele morrer. Eu, eu tô na carga gente, eu tô na carga por Gente, tem um. Ninguém já atrás. Traz... Backline, <risos> <and> backline. <risos> Matei o Hansa. Eu receio só pra matar. Porco atrás, Só tem o um porco atrás, Link. Né? Agora tá, tá ali na cara. Tá aí o psicole na carne, galera. Psicole tá ca... vai ser Lúcio lá em cima eu tô... atrás. Eu tô no avião, eu tô no avião. O porco gastou ruim. Lucio em cima atrás. Fica de olho que o gange deles ainda não gastou o ult. Vou, vou, vou pular em, em, né? em cima. Ele tá em mim. Mata. é, ele eu tô. Ah, o okay. Dragão. Ah, ele é o dragão. Tem o meio dragão na cara, o cara me tacou um dragão ali, foi bem em cima o bagulho uma... É, eu com o meu dragão Tô morto Beleza Tá botando, conheço, tá botando o tá Genji Vamos ganhar fight Tô no Genji Já já Vou pular ninguém. não ganhei Zeniata, Zenyatta Zenyatta eu tô, eu tô Beleza, pega, pega, pega quem tá longe da. Tô no Genji, vez. tô no Hanzo atrás então Ó o Genji Obrigado, preciso sair Genji na backline Gange, Gange, Gange, gastou ult gente tá sem proteção Vamos aqui na casinha da. esquerda Vamos na casinha da esquerda Agora ele saiu Ó o Lúcio na carga Caralho, desenhado O né? bo tá. Gange, o Lúcio na carga Mata Ó o Dragão, o Dragão Me na carga dado, cara. Esse, esse tá dando trabalho hein Tô no, no Genja. Genja tá tenta, miado. Tenta focar Luso, em, miado. em... Foca em três piques, galera. É... Caiu, o Lúcio. Como é que vocês vão daibar? A widowmaker e o Hanzo... widowmaker é morto. Ó, oh, eu vou dar uma volta e voltar É, e eu vou, vou com Zenyatta. você. Peraí, peraí. Pera. E o Zenyatta depois. Tô no o Zenyatta caiu. Muito. Beleza. widowmaker Porco morto. tá miado. Porco tá miado. Então foca no Hanzo. Gordo quase morto. Pronto. Beleza. Ah, o Widowmaker me matou. Beijo, Beijo. Beleza, agora Beleza, a gente voltou pra base. Beijo, ah, caiu. Segura. Ah, Boa. Boa, galera. Muito legal. E a gente não tinha ainda a ult da, da CC ainda. E aí? Jogando o que que play, Qual experiência que vocês podem passar, que vocês sentiram assim? que foi de melhor. Eu acho que eles não conseguiram lidar com a gente vindo muito agressivo. Não, eles estavam com oh, um um né? o é. Genji e, um, oh, e o Ranzo, né? É. E o Ranzo, tá o Ranzo, um... o Ranzo, o Ranzo, o Ranzo, o Ranzo e o Vou falar pra vocês, o Ranzo tava me dando muito trabalho.